pensamento nosso senhor só o que eu quero de você irmã só pensamento nosso senhor Lutando com a câmera. Hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Já estou terminando. Hein? Doutor Fritz, quando o senhor é, o introduz o dedo e, e fica fazendo esses movimentos, que objetivo o senhor tem com isso? O trabalho físico, orgânico, de extração de tumor, relaxa-me. E ao mesmo tempo, através da mão do médio, eu estou conduzindo efeito fluídico equitoplasmático, rompendo grandes vasos até, em alguns casos, rompendo o processo infiltrativo, pedícolas, de forma rápida. O bisturi até que é um instrumento cortante, ao meu ver, que bem traumatiza o organismo humano. profundo, para lá dentro, com alguns centímetros, pinça, abaixa bem a minha cabeça. A atenção! Quantos minutos? Três minutos. Três minutos segundos. Três minutos e segundos. Sem a mínima hemorragia. Doutor, Cirurgião. Você faz isso em três minutos? Hein? Sem anestesia? Também não. Se você diz que faz, eu lhe desafio. Eu lanço o um desafio a qualquer outro que queira fazer. Testa, testa comigo. Para quem está me ouvindo também. Hein? Que não esteja aqui. Cabeça para cá. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Sente. Faz. Quer dizer que já foi operado nessa vista. Há um ano passado, fiz aplicação de beta-terapia sete vezes. O médico dizendo que ele jamais voltaria. Quatro meses depois, apareceu a doença novamente. E aqui estou com a vista. Novamente. Esperando a operação agora. Para ver se vai ser sucedida. E é só que eu sei. Só isso? deixe Não uso nenhuma droga, hein? Nem local. Nem hipnotizo o paciente, nem magnetizo, hein? nem esterilizo o material, porque meu trabalho hein? não segue nenhuma conduta hein? convencional. Com isto não quero Dizer que a medicina humana está errada. Apresento meios que podem plenamente ampliar, complementar. Uma outra conduta terapêutica clássica. Nós estamos aqui observando um tipo de cirurgia que foge àquela que estamos comumente acostumados a ver nos hospitais a chamada cirurgia convencional. Isto porque nesse tipo de cirurgia Esse olho pior que esse Segura esse olho com teu mão Pode observar que o paciente fica completamente tranquilo Sem que seja aplicada nenhuma anestesia de tipo clássica Um professor canadense Aproxime, Esteve no Brasil há pouco tempo Professor Lee Poulos Que também acompanhou o doutor Edson Queiroz lá em Recife uma oportunidade em que também estávamos ao lado o convidado que fomos pela revista National Enquire para é. fazer um depoimento sobre esse tipo de cirurgia chamou de cirurgia psíquica olhe para cá. É. neste ponto e não tire o olho de cá não há qualquer anestesia prévia convencional. Não, para o São cirurgias distintas, nem por isso são conflitantes. Não. Desde quando se consegue o mesmo resultado, nós estamos dentro, inclusive, da de uma máxima matemática. Duas coisas iguais à terceira são iguais entre si. O telespectador desejo do senhor, que é o, o que é que tecnicamente, cirurgicamente, está fazendo o doutor Prito no momento? O doutor Prito está agora exatamente fazendo uma incisão na córnea e notem que. Já terminou a cirurgia. Em alguns segundos. Aí já é um outro ponto que foi completamente ao paradigma da cirurgia convencional. Enquanto se leva meia hora para fazer uma cirurgia desse tipo. Com anestesia local. Com anestesia local. O professor faz. O doutor o faz absolutamente num tempo recorde. Quebrando todas as técnicas até então conhecidas. Essa então, doutor Zé Maria, foi a primeira operação que nós teremos aqui nessa. O processo noite. utilizado é o de sucção, raspar. Eu faço pela amputação a tesoura e esta está até cego. A hemorragia. Bem menor. Posso fazer sem nem um gota de sangue? Mas é bom que escorra alguma coisa, hein? porque é uma prova de que houve corte de tecido conjuntivo. O médico do auditório. Oh, senhora só. Dor, por favor, Luciano Eu estou O senhor está sendo chão. Posso cobrir esse olho? Com gás. Mas posso pedir que este médico cuspa dentro da ferida? Você não está com nenhuma inflamação? Não. Teu dedo, doutor. Enfia na ferida dele. Relaxe. Dentro. E yeah. uhum. Assim. Abra o olho. Você não esterilizou esse dedo. Não fez nenhuma sepse. Alguém está com inflamação de amígdala? Pergunta dirigida... Alguém... Para quem está assistindo não pode confirmar ou comprovar a infecção. Alguém está tossindo com secreção brônquico. Por favor, né? aproxime e esclare secreção cá dentro. Aqui nós temos. O auditório também, corrido ao acaso, mais um, um jovem médico, doutor Gilmar. Doutor Gilmar, o senhor desejaria questionar algo, intervir, qual é a sua participação? É, eu gostaria de frisar, assim, que é claro que, quanto à fenomenologia, a única coisa diferente, além do tempo de cirurgia, foi a anestesia ou analgesia. Eu não sei se ele sentiu alguma dor. Agora, o que eu queria questionar, por exemplo, quanto ao processo infectioso, a gente só vai poder afirmar no acompanhamento do pós-operatório. Claro. Você acompanha este paciente, doutor? Será sem dúvida uma experiência bastante interessante para o doutor acompanhar. Conforme ele diz, a infecção só poderia ser avaliada no decorrer dos próximos dias. É isso? Então nós vamos registrar o nome completo do paciente, o endereço e também o seu depois, sem sombra de dúvida, creio que o Baruch desejará colher a sua opinião insuspeita a esse respeito que eu haver acompanhado. Está certo assim? Está certo. Só quero perguntar o nome desse moço. Antônio Carlos Fernandes dos Santos. Antônio Carlos Fernandes dos Santos. Mora em São Paulo? Moro em Osasco. Moro em Osasco. Quantos anos? Uh, Desde 69. Não, não. Você, quantos anos? Ah, eu tenho 30, 37 anos. Muito bem. E você uh, apareceu aqui... Trabalho na emissora. E aí tentou essa. Como é Quando semana passada? Então, quero ver como é que você. O seu endereço tem que ser dado ao doutor Gilmar para que ele possa acompanhar e dar depois a sua, a sua opinião, o seu atestado, porque se tratando de um médico, vai Sim. acabar atestando. Diga se sentiu alguma coisa. Não senti nada. nada. Nada mesmo. Posso ter é com esse material? Para um exame histopatológico pode ser algo. Durante algumas horas, 48, 72 horas, não modifica. Um pequeno fito. Não? Vocês viram exatamente o documento que já foi visto? Uma placa de petri no campo operatório não mostra depois nenhum crescimento bacteriano. E uma placa testemunha ao lado mostra crescimento bacteriano. O que prova que há uma asepsia, que nós não conhecemos ainda como é que ela é feita. Mas que é um fato, é. Muito bem. Vamos agora então para um comercial e já voltar. Enquanto aguardamos que chegue até a mesa, doutor Fritz, seu nome, por favor. Paulo Roberto Carnaval. Daqui de São Paulo? De Osasco. De Osasco também. Então, nós temos hoje de São Paulo, de São Caetano, de Osasco, pessoas que vendo da presença do doutor Fritz, para que vieram. O senhor veio à procura dele com que finalidade? É, para a cura de uma sinusite e uma otite esquerda, que desde a, eu tenho desde a infância. Eu fiz vários tratamentos, é, houve melhora, mas não a cura total. Sinosite e otite. Esquerda. Já desde criança? Desde a infância. Desde a infância. Quero ver se eu trago. Doutor Murilo, faça favor, doutor Murilo Spinelli Pinto, que é médico de Juiz de Fora. Quero solicitar a sua presença e, os seus, e suas luzes a respeito da questão técnica de que se reveste a operação. Nós observamos a ausência total da antisepsia convencional, a ausência de técnicas de analgesia. Põe saliva, mole, Uma cirurgia que poderia ser contaminada. da pinça nós observamos não produzir abra boca não terá nenhum sangramento e sabemos que uma introdução de um instrumental cirúrgico de um modo qualquer como está sendo feito poderia trazer grandes traumatismos para quem submete Observamos o paciente não queixando de dor, apesar de observarmos a sua tensão emocional um tanto quanto exacerbada. A penetração da pinça se faz lenta e progressivamente e frisamos, indolor. Fica tranquilo, doutor. Traga mais uma vez, hein? Já? Relaxa Terminou, senhor Bem, Marcinho Como o doutor Fritz mencionou, observamos a simplicidade do ato cirúrgico Ato este Relaxa. Relaxa Teria um tempo intraoperatório bem mais, bem mais alargado Pelo, pela conduta, pela técnica utilizada, nós, apesar de observarmos a gase pouco manchada de sangue, chegamos à conclusão de que realmente é um processo exangue e indolor. Doutor, Amilcar... Como pesquisador, como bem, o que eu tenho a dizer a respeito das observações que tenho feito, é que essa medicina é enriquecida pela composição física e metafísica. Não baste muito. Esta medicina. última corresponde talvez a mais de 50% e por isto o resultado tem um benefício segue é um curso muitas vezes prolongado e sem reversão. A simplicidade das cirurgias para cirurgias e fisioterapia aparente corresponde a um enriquecimento, a uma sofisticação e uma complexidade do lado metafísico que é omitido à nossa vista, mas que se manifesta pelo resultado. É uma cirurgia que não é improvisada, porém é individualizada, porque visa mais o doente do que a doença. E, por isto, os resultados são equilibrados, variando, muitas vezes, entre aspectos com a mesma doença, mas de diferente. Doutora Bilka, acorde aqui uma pergunta sugerida. Eu esqueci de perguntar sua profissão. Qual é? Médico. O senhor é médico? O senhor é médico clínico. ou médico clínico. E é claro que está que isso me foi agora informado e eu não estou pretendendo fazer nenhuma exploração. Eu estou procurando, como já disse no começo do programa, levar de forma absolutamente equilibrada esta apresentação. Pergunta ao senhor, como médico, como lhe acudiu? Vira o doutor Fritz. Já não acreditava mais na possibilidade de, de curar-se? Isso. O senhor tem dois jovens colegas aqui, legitimamente constituídos, não em fiscais, nem inspetores, mas querendo pesquisar, querendo ver a fonte. Gostaria que depois o senhor tivesse contato com eles para que posteriormente eles tivessem informação a respeito de sua cura. Bem, Muito obrigado. Nós não temos provavelmente formular uma pergunta. Queremos dar dois esclarecimentos. O fenômeno mediúnico é indiscutivelmente um fenômeno comprovado. Lembraríamos aqui que o Chico Xavier, que nós conhecemos de longa data, ele durante o transe mediúnico, apresenta aquela característica de disritmia que se configura como grande mal, ou seja, a epilepsia. E no entanto, o Chico Xavier não é um epilético. O fenômeno mediúnico, ele está comprovado na história, como foi o caso de Joana d'Arc nós poderíamos dizer que o fenômeno de únicos se comprova de variadas formas Bem, obrigatoriamente o fenômeno de único não envolve dizer que seja um fenômeno espírita porque o fenômeno de único se encontra generalizado por toda a humanidade todos os seres humanos são médiuns. variam os percentuais há médios para escrever médicos para operar médicos transmitem energias médiuns de uma gama muito grande e há loucos que são loucos que são médios e a gente que está dentro de hospitais de cáceres que são médiuns também mas o fenômeno de único é patente o outro aspecto é que toda doença toda enfermidade é efeito a causa está no espírito evidentemente todas as formas terapêuticas inclusive a forma terapêutica válida que nós estamos assistindo serão sempre formas paliativas para que o indivíduo possa encontrar com o tempo aquela regeneração interior, a evolução espiritual, que fará com que no futuro ele não adoeça mais e não precise de nenhuma forma terapêutica. Mas no momento é válido, extraordinariamente válido, o trabalho que o Edson está fazendo. É um trabalho mediúnico Já. somente mediúnico noite. autenticamente mediúnico. Tiempo En busca de la verdad.